Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, eu tô de volta pra trazer dessa vez, vocês já viram, já estão vendo coisas novas na tela de vocês. E desculpe porque nesse vídeo eu não tô trazendo webcam, mas é que já é de madrugada e esse sneak peek saiu agora pra gente. Eu precisava gravar, mas eu tô de pijama com o cabelo Black Power e eu resolvi não gravar a minha imagem nesse vídeo. Mas o que é importante nesse vídeo são as novas coisas que nós teremos na próxima atualização. E nesse sneak peek de hoje, vocês já estão vendo aí. Mais um nível de canhão Agora canhão nível 14 galera Olha só como ficou o design do canhão Que coisa bonita Lembrando que esse canhão vai ser desbloqueado Apenas para o centro de vida nível 11 Também vocês estão vendo aqui as tropas que vocês estão vendo aqui no acampamento, tem, então teremos o Lava round de nível 4, que é esse Lava round laranjão, grandão, bonitão que vocês estão vendo aí. E também teremos o Balão de nível 7, sim senhoras e senhores, depois de muito tempo com o Balão de nível 6, agora finalmente teremos o Balão de nível 7. Cara, olha só, o Balão não mudou tanto, ele basicamente ficou pegando fogo por dentro. Mas é, ficou bem bonito também o design tanto do Lava Round quanto do Balão de Nível 7. O Balão de Nível 7 e o Lava Round de Nível 4 também serão desbloqueados no Centro de Vila Nível 11. Agora uma alteração que nós teremos para o Centro de Vila Nível 10 é que agora o lançador vai ocupar apenas... 6 de espaço no acampamento, que antes era 8, então ele vai ficar mais, você vai poder usar mais lançadores e ele vai ficar ainda mais forte. E galera, também teremos novidades a partir do centro de vila nível 7, porque agora no centro de vila nível 7, alterações também teremos aí na Armadilha de mola, sim senhoras e senhores, teremos níveis da armadilha de mola, como vocês podem ver aí, a armadilha de mola de nível 1, a partir de agora nós teremos a armadilha de mola que vai poder chegar até o nível 4, sim senhoras e senhores, então teremos novidades também. Com a armadilha de mola Além do balão de nível 7 Além do lava round de nível 4 O canhão de nível 14 Teremos também quatro níveis da armadilha De mola E enquanto eu vou falando sobre outras alterações Vou mostrar para vocês um replay de um ataque Que eu fiz usando o novo Lava round e usando os balões Eu não sou um bom um, Não sou um cara que ataca muito bem é, Não faz muitos ataques aéreos Enfim, eu acho que eu não fui muito bem nesse ataque Mas vai dar para vocês terem uma noção de como vai funcionar as tropas, o quão forte elas ficaram eu achei que elas ficaram muito boas que mesmo alguém que ataca muito mal como eu consegui um bom resultado então capaz que ela vai ficar muito forte mesmo o balão de nível 6 e o lava round de nível 4, enfim galera vamos falar aqui sobre outras mudanças que nós teremos também na próxima atualização que vem em breve, temos uma alteração no chat, tanto dos clãs quanto no chat global que agora vai ser ao contrário as novas, as novas coisas nós veremos aí a partir da parte de baixo e não da parte de cima É galera, vai mudar um pouquinho isso daí Teremos mudanças também, é, melhorias na nossa lista de amigos Aquela lista que você tem do Facebook e do seu Game Center, enfim Aquela lista de amigos, teremos umas, umas melhorias nelas teremos melhorias também no sistema de doação tanto para o clã tanto para as guerras teremos melhorias também que eu não, não posso adiantar o que o que será vocês vão saber disso em breve teremos também alterações no menu do construtor agora se você tem pelo menos um construtor livre a lista vai mostrar para vocês a construção mais barata que está disponível para você atualizar no seu centro de vila exceto os seus muros então vai ajudar bastante aquela galera que está perdida não sabe o que atualizar ou às vezes deixa passar alguma construção antes de atualizar o tudo ao máximo agora você vai poder ver no menu do construtor o quanto qual a construção mais barata para você atualizar, excluindo, exceto, né, os seus muros? Vocês já viram que nós teremos um sistema de você batalhar contra os seus amigos do seu clã, né? Vocês já viram E desculpa se eu não trouxe essa novidade para vocês, mas então já vou falando aqui. Nós teremos um sistema muito parecido com o que nós tínhamos antes com os mods, né? Nós poderemos atacar entre nós aí dos clãs, poderemos simular ataques, poderemos brincar bastante, treinar bastante e também poderemos assistir o ataque ao vivo, então o sistema de você assistir o um ataque ao vivo assim como nós temos no Clash Royale tam também estará incluso no Clash of Clans nesse modo, novo modo de poder treinar ataques. Teremos também notificações novas como por exemplo os seus feitiços estão prontos para atacar que nós não tínhamos antes, notificação também quando o seu bônus de estrelas diário aí estiver disponível e também algumas línguas novas que serão incluídas no Clash of Clans para englobar ainda mais países no jogo, outras coisas que teremos de mudança também é que agora no status do seu clã vai mostrar também quantas batalhas você venceu, quantas batalhas você perdeu e empatou. E o líder pode também deixar é, a quantidade de derrotas e empates escondida apenas é, para os membros do clã. É, verem ou também deixar esse sistema público para todo mundo ver que você aí não tem derrotas ou que você tem aí, enfim, a quantidade de derrotas e empates você vai poder ajustar se você quer ou não mostrar isso para os seus oponentes e para quem estiver visitando o seu clã. Então é isso, o sneak peek de hoje foi bem grande, bastante coisa. Desculpa se você queria ver meu rostinho bonito aqui, mas vai ficar para o próximo sneak peek porque as novidades não acabaram. Teremos mais novidades amanhã e eu espero que você esteja aqui comigo. Amanhã teremos novidades e é isso aí. Essas foram as novidades de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Foi bastante coisa nova, mas teremos ainda mais coisas. Espero ver vocês amanhã. Se vocês gostaram, deixa seu gostei. Se inscreve no canal se você está me vendo pela primeira vez. Falou então. Um grande abraço do Gordinho. A gente se vê amanhã com mais um Sneak Peek. E até a próxima.